por mais que por outro... mais que seja difícil abrir encontrar ela ali no meio de tanta coisa Não dá pra esperar que alguma luz de fora salve Tem que ser a luz de dentro O que esse país realmente precisa que alguém apague a luz do fim disse o Milor. Luz. Agente físico que permite que os objetos sejam visíveis. O termo também então, é usado para fazer alusão à claridade radiada pelos copos, a corrente elétrica e ao utensílio que serve para iluminar. A luz que acalma, que trata, a luz que deixa a gente ver. Quando eu era pequena, eu ficava doida porque me diziam que dava para fazer luz com o vento. A luz do sol comanda o ritmo da humanidade. Apaga a luz aí. Apagou. Quando foi que a gente imaginou? Onde é que a gente tava? Será que a gente se distraiu? Dá no escuro da medo, a gente não sabe o que tem ali. Cada passo uma surpresa acontece. que pode ser bom ou ruim e o coração vai apertando. Quando foi que a gente imaginou? Torcer pelo melhor, sim, mas o medo tá nas ruas. Fecha os teus olhos se você não quiser ver ou vai pra longe. Mas e quem não pode ir pra longe? Não dá pra ficar com os olhos fechados o tempo todo. Como é que você vai ver seu broto? Há uma rachadura em tudo e é assim que a luz entra. Disse o Coen. Quando o bicho tem luz própria é por necessidade. Ele pode estar em um lugar muito escuro. Pode ser para espantar predadores, ajudar a guiar o caminho. Para ajudar na comunicação entre um bicho e outro. Eu reconheço a tua luz de longe e me comunico com você. Tá me vendo aqui? Conta comigo. E contagia, porque se ela começa a brilhar aqui, ele pode brilhar também. E assim vai indo e faz uma nuvem de luz aparecer. Sólida e que voa. Quando no breu, a luz é a coisa mais linda. Mas o excesso ofusca. Dar a luz, fazer nascer a vida. Eu não faço ideia do que fazer e isso também dá medo. Mas olha uma coisa, sem dúvida é junto.